Voltando de boa. Oh, oh, oh, é o Pascoal? Tá Deixa eu saber se é o Pascoal. Atenção, tirem os velhos da sala, pois as cenas que veremos agora são indignatórias. É ele! Rapaz, eu tenho uma porta ali, hein? Encontre o caminho para o terceiro andar. Beleza, rapaziada. Oh já! Nossa, tem um monte. Peraí, tá o quê? Nossa, trincou a câmera. Jogou. Eita, Nossa Senhora, mutirão. Uh, até que eu vou. Você vai tomar no caneco. A gente vai chegar no terceiro andar assim. É cedo isso. Porta. Peraí, os caras estão na correria. Peraí, jogo. Nossa Senhora, os caras é rápido. Eu tô vendo caras aí. Cagão. Vamos andar em circo, vamos deixar os Zó na correria. Peraí, pula aqui, pula Volta Zigue-zague, fecha a porta Tranquilão Como, como que a gente para pro terceiro andar, tio? Não tô lembrado não Beleza, cai pra cá, cai tipo. pra cá Muita baguncinha Vamos lá, vamos lá, tio Tranquilo Dá pra ir pra lá Pra cá não dá Então, Flipa pra cá Banheirinho Mas que tem como voltar? Rápido A bateria está tá acabando aí Ele bate Nossa, oh, o jogo já tá aqui Que isso? Ah, oh, seus lock Rapaziada, isso não escala Fiquem calmos Eles estão no terceiro andar já É o terceiro andar isso? Sim Rapaziada Deu alívio, hein? Deu alívio E aí? E aí? E aí? Ó, oh, ah. câmera, pera, pelo amor de Deus. A gente cai pra direita aqui? Foi de onde que veio, né? Foi, foi, foi. Subiu aqui. Rapaziada, só tem mais três baterecas. Ah, oh, meu Deus, tinha sete agora há pouco. Rapaziada, tá lock o jogo. Tá lock. Uh -huh. Será que o lock abre essa porta aqui? Não tem como não. Não. Meu minha caixinha é velha dessa. Beleza, não tem nada no teto. Vamos só agachar aqui, ó. Tranquilo, tamo, tamo em outro local. Tamo em outro local. Oh, meu Deus. Ó, Rapaziada, local silencioso, hein? É mesmo. Ó, a portinha. E como que a gente vai chegar no terceiro andar, Loki? Ah, beleza, a gente volta por aqui. Acertou. Ah, miserável. Pô, Deus, a gente só tem que subir na parada ali agora. Ô, oh, louco, rapaziada. É, vamos fazer um parkour aqui de tipo. flipa. Ó, oh. jogo! Ah, meu bem! Beleza, agora vai. Parcuramos. A gente tem que passar de novo no cantinho. Aqui não tinha como prosseguir, não, porque não tínhamos câmera uhum. anteriormente. O que acontece? Será que o cara pula lá do outro lado, tio? Vai lá e vê. Tá meio longe. Hein? Uh. Ah. Ai, chegou, <risos> chegou, tio. Uh. Calbão, Beleza aqui, aqui, ó, ó, ó. <risos> Encontre Padre Martim no bloco de administração. Rapaziada, o Padre Martim é administrador, hein? Beleza. O que acontece? Vamos pular aqui parada? Cuidado! Já pulamos. Tem aos peladão escondidos, ocultos. É a verdade. Esse aqui já não abre. Tranquilo. Ó. Oh. Jogo! Peraí, tio, o que que. Tá desmanchando as paradas aqui, Ó. Oh. Vamos pular do outro lado Pula ali Opa, ter como pular ali? O time tá ali, passou pra cá Tem como pular ali? Será? Jogo Loki. Acho que eu vou cair, gente, eu vou, vou quebrar as duas pernas Eu sabia! Beleza, quebrou as duas pernas de boa Ó, oh, meu voltou? Não tá voltando não, hein A gente pula ali, ó, ó, ó. Oh! Pulamos Passa de novo no cantinho Momento de respiração da câmera, de deixa a câmera descansar um pouco Tranquilo Tá rolando uns um barulhos, hein? Suspeito Cagão. O jogo tem como andar mais? É, o jogo tá ficando louco, hein? Eles tem que ser pro outro lado, então Ou oh, melhor pra cá, né? Jogou! É a, cidade, a câmera funciona sem bateria agora, hein? Ó, oh, estragou, ficou melhor Rapaziada, tem um lock aqui, hein? Era aqui, tio. era aqui. E aí, tio? Tá de... Esses caras aqui, eles Só são um o Único jeito de sair? Como que é? Como que é? Eu não fazer maldade com ninguém. Rapaziada. Os dedos tão nele, tio. Oh, meu Deus do céu. É é, de, é de. A gente passa por baixo aqui. Na moral, na moral. A câmera tá funcionando sem, sem carregar bateria, tio. <risos> Tô tranquilo. Vou mandando, tio. Na moral. Tudo na tranquilidade. Ó. Oh. Suspeito, tio. Local suspeito. Suspeito. Ó, oh, tá lá no fim, tá lá no fim o Loki. O cara é forte, um O cara é forte. Alguém abriu a porta lá. Rapaz, não dá pra ver mais, não, tipo. Ah, meu Deus. Vamos, vamos usar as bateria aqui agora que é o momento crucial. Sim. Voltando ali, De boa. Ó. Oh. Oh, é o Pascoal? Tá Deixa eu só ver se é o Pascoal. Ele! É ele. Rapaziada, tem uma porta ali, hein? Ah, tá no pique aqui. Ô, oh, pique. Ai, ele vai... Ele vai ter o braço. Rapaziada, é o Pascoal. Ainda <risos> tá bem que tem pique aqui. Tá, tá de boa. Rapaziada, tipo uma porta na esquerda ali. Vamos investigar aquela porta. Antes de mais nada. Vamos simplesmente... E tranquilamente abri lá Beleza, ó, oh, é agora, tipo, é agora Fecha aqui Oh, meu Deus, meu quartinho, dava até pra dormir aqui, tirava um puxinho. Primeira vez que o venho acha um quartinho de boa Beleza Pode dar, aqui tinha que ter umas baterecas é. Locais empresariais assim? Não vai ter nenhuma batereca? Nenhuma Joguinho Não dá para os que não tem nada aqui Pior que não, tio. Pior que não. Vamos abrir de novo a porta e dar de frente com o Pascoal. Oh! <risos> Rapaz, ele dá a volta. Ele dá a volta. Ele vem por aqui? Ele fecha ele ainda. Fecha o molde Sai, bolo. Sai, bolo. Sai, com licença. Tranquilão. Será que você quer abrir? É a mesma. Apera, é a mesma? <risos> duas portas. É, é duas, tio. Oh, ele quebrou a porta, o Pascoal. amor é de Deus, hein? Rapazé, o cara é mal criado, gente. Não cai pra dentro, cai pra cá, ó. Ô, louco! E aí, Pascoal? Ó, que tranca, hein? Aqui. Ele achou! rapaz, o Pascoal bate forte. Eu fiquei lembro do seu so do Pascoal? Tá ligado, que ele bate forte! Eu vou te ah. Mas só tem esquerda e direita. Eu tô cagado de novo. Eu desinteria, tio. Ah, sai. Oh, ele trancou. Ele tranca. Sai, Pascual. Oh, meu, tranca ele no banheiro. Tranca no banheiro. Tranca no banheiro. Peraí, tem, tem outra porta aqui. Meu. Tem outra porta aqui. Ó, ó. ó. Abri, abri, abri. Peraí, tem outra porta ali. Beleza. O que que acontece, rapaz? Tem uma porta ali à esquerda. Ô, oh, Pascoal. Não, oh, meu Deus, o cara não dá tempo não, tio. Ele vai, ele vai grudar! Grudou! Rapaz, grudou no pique, hein? No pique! Olha a câmera. Oh, Feliz, rapaziada, olha é o Loki ali, tio. Vamos continuar, tio. Vamos, vamos ver se é o cara mesmo. Vamos atrás dele, tipo, Vamos ver se o Pascoal é o cara mesmo. Ó, ó, ó, ó. Altamente pesado, hein? E aí, seu Loki? Ah! <risos> Rapaziada, entra, ó, oh, a porta aqui. Ô, oh, louco! Sobe! <risos> Rapaziada, subimos! O que manda aqui, Pascoal? Seu so, oh. Loki! Tem quebrar esse negócio aqui não? Vai pro outro lado, hein? Será é que eu posso botar esperando aqui? Aquele lock? Ah, fica aí, ah, gordão. Tranquilo. Ó, tem um Loki ali. Sintomas. Vom, vom, vamos lá verificar. Vamos verificar o Loki? Porque com certeza ele vai ter uma bateria pra nós aqui. Ó, mãozinha. Pois é, voltamos no começo do jogo, hein? Voltamos no começo do jogo. Caiu, mas é! Isso? Beleza. Tranquilão. Será que essa porta quebra? Parece tem uns um passa-mais ali. Oh, yeah. Beleza, tem um lock ali, tem um lock ali. Ó. Oh. E aí, tiozinho? Você tem que ver o filme, então é onde ele deixou o A chave para a casa de okay. Deus está. No, como que é? No objetivo: recriação. Sim, vem e vem. Pera aí, tio. Rapaziada, onde é que é esse hall de recreação aí? Recreation Hall. Tá no segundo andar, tem que subir. O que que acontece? Essa porta não vai abrir. Então a gente tem que ir por aqui mesmo. É claro. E subir. Rapaziada, patereca. Ó, tá rolando um buraco ali? Segregos. Vamos para ali mesmo, Já vai para ali. Uma loucura! Beleza? Sobe a escadinha do amor. Ó. Oh. Inspirações. Será que eu tenho que pular ali embaixo? Eu acabei de subir, tio. Pelo canto. Padre, o caverninho esquece esses cantinhos mágicos mágico, tem que ficar esperto, hein? Tem que ficar esperto! Tipo. Beleza, o que acontece? Atravessamos já para um local altamente desconhecido no game tipo. Estamos checando todas as entranhas da casa Ó, oh, ó, oh, oh. Já passei um cantinho aqui, na moral, pula Ó, ó oh, oh. um tipo. Tá rolando tá rolando um os armário. Ó oh. Faz uma cara que me dá bateria, aqui, hein? Faz uma cara. Faz no um escuro. Rampinha. Já pula, flipa. Vá pra pro outro lado. Beleza. Sintomas. Sintomas de estar morto. Mais sintomas. Já era. Pois é, o negócio tá altamente sinistro pra esse lado aqui Vamos continuar, vamos continuar. daquele poder, não. Por aqui, ó, pelo meio, pelo meio. Jogo! Peraí, peraí o cinema, de entrevista, saída gravada 27 de dezembro Como é que é em Los Alamos? Novo México Tranquilão A saída tá aqui Adoro saída, hein oh, mas a saída não cabe É verdade Desperto. Beleza, tutu tá, tá, tá. Jogo logo, vai dar bateria com não? Não. Rapaz, vocês estão tranquilos aí, rapaziada? Oh, essa parte tá meio enxaqueca, hein? Tá meio sinistro. Vocês estão com meus um biscoitão de bola. Ô, oh, porta! Rapaziada, é o vento, é o vento. Tá? Tô acostumado. Beleza, minha terra natal, naqueles anos, eu tenho minhas teorias. Como é que é o negócio? Ó. Oh. Beleza, arquivo, tio. Quando tem arquivo, a gente tá no lugar certo. Fascistes necrosantes Legal Que que acontece? Lave as mãos regularmente 19 de setembro de 2013 Às 4h19 am Grant escreveu Facilites necrosantes Sério, estou fora, rapaziada ah, Meu Deus do céu, o caminho tá quase fora Também, hein? Tá com pela fora Oh meu Deus do céu E aí porta? Pegar esse Necrofolis freaks aí tem como a gente subir Tem como subir A chave tem que estar tá por aqui em cima Ó Tem que agachar ali Mas vamos agachar então Tranquilo, lá, abre a porta Beleza Tô uma salinha cheia de objetos Subliminares aqui e Com certeza vai haver Pelo menos uma chavinha benta aqui, hein ah, Que é isso? Ah E aí tio, como é que é o negócio? Mostra a cara de novo Nossa, eu já tinha dado três voadoras nesse olho seu, hein tio Vamos ficar espertinho, hein E aí? Olha aí, tem um Loki, tá correndo, tio Fica atrás dele Ah, ele abriu a porta aqui, rapaziada ah, ele abriu aí, aí ele vai rodar Passa no um canto? Tem que passar no canto de tudo Tem tudo, tem Vamos ficar calminho e passar no cantinho Vamos lá, ó nossa, vai ter que dar um rolê grande pra chegar aonde? Vamos, vamos ver onde é que esse lock vai. Nossa, tem como subir aqui na janelinha? E aí, João, como é que a gente vai pular lá? Será que tem como pular aqui? Eu quero, eu quero. Eita, rapaziada, o cara é parkourista, tio Não esperava isso não, Ele não esperava Olha aí pegou uma chave, tio o objetivo, encontre Padre Bertin no terceiro andar E ação Rapaziada, segundo andar, agora terceiro andar O que acontece? A gente tem que subir de alguma forma ainda Como que a gente sai? Ainda não sei Mas como que a gente vai pro terceiro andar, tio? Tranquilão Porta aqui não abre Então a gente vai ter que sair pela frente mesmo Vamos procurar alguma coisa aqui Rapaziada, só vai ter mais uma bateria aqui, hein Atrás desse cara tem bateria não? Esse aqui, aonde? Ali foi onde o Loki mexeu com nós Rapaziada, eu acho que é lá Em Sorocaba não, Deve ser aqui mesmo, tio Vou colocar para pra cá Passando um filme, tem um Loki andando aqui, tio. Estou seus passos, hein? São duas portas. Sangue no chão. Meu alguém Vai, Vai ter que carregar essa bateria logo? Ó, ó, ó. É lá, tio. Vamos lá, sem batereca. Voltamos. Vou fazer a última batereca, hein? Acho que é a última. Jogo! Beleza, tem que voltar, então. Tio. Tem que voltar. Não tem outro jeito. Volta por aqui. Segue o sanguinho. Sim. Beleza, a, a saída agora tá aberta, tio. Tá aberta. Beleza, agora a gente consegue subir. Tranquilão. Beleza. Vamos ver se tem uma bateria aqui no chão aqui. Uh, joguinho! Beleza. Vamos por aqui, ó. Será que essa porta abre? Não. Beleza, tá rolando altas pegadas no chão. O jogo salvou com apenas uma bateria, o que não é bom. Não, não, não, não, não. Beleza, será que a gente tem que ver a chave aqui? Não, acabou. aqui não dá pra entrar. As pegadas estão tá nessa porta aqui, tem que dar um jeito de entrar ali. Olhei, tio peladão. Rapaz, a peladão já está preparado. Hein? Eu abro essa porta e te pego, seu logo. É, é bom você ficar esperto. Olha aí. Rapaziada, pegamos a chave, abrimos. Rapaz, é só, só pra ter certeza, tem como trocar aqui não, peladão, Aquele peladão, ali tá armado até os dentes, hein? peixeira gigante. Tranquilo. Ó, oh, ó, oh. tem pelado ali. Pra onde é que a gente vai então? Vai é Elevador? Meu Deus, outra chave. Vale isso, Leon. Jogou. A gente subiu aqui. A gente precisa da chave. Última batereca indo pro saco. Ó, a porta aqui. Beleza, estamos na cozinha de boa. Altas panelinhas. Porta entreaberta. Será que tá rolando um, um zanguinho pra nós aqui? Vamos dar uma olhada, tchau. vamos dar uma olhada. Vai lá e vê a, ver se a gente acha uns requeijão aqui que o cara tá com fome, tio. Perdeu um dedo, a gente não comeu nada. Olha, ó, ó, Foi Finalmente, hein? Beleza. Eu chego abrindo. Douglas. <risos>